Este é o kit higiene mais cobiçado pelas mamães. Eles são cinco peças com essa molheira, esse dispenser que você pode colocar álcool ou sabão, e também esses dois potes para uso diversos de outros tipos de produtos. Tem também essa cesta organizadora que deixa tudo muito mais organizado e lindo para o seu quartinho. Algumas dicas é colocar algodão, aqui nesse kitzinho que você pode colocar várias coisas ou até mesmo o cotonete ali para fazer a limpeza do umbigo com álcool e tudo mais a cestinha também pode ser utilizada de outras formas para guardar outros itens que você utiliza ali para fazer a higienização do bebê foca no detalhe dessa trama maravilhosa além de deixar o seu ambiente mais organizado e prático temos na cor cinza branco, rosa e azul. Tudo isso para deixar o seu ambiente ainda mais lindo para trocar o bebê.